Estamos aqui na volta do vídeo anterior e hoje pessoal estamos aqui com o papai jujuba oi voltamos para resgatar os robôs de ontem sério uhum. é resgatar e mostrar mais código uhum, realmente Porque mais <risos> código aqui novo para vocês então faz o processo aí jujuba vamos pô então aqui ó aqui ó o nome do site gente é só vocês tipo escrever o RBRB é, não é não é só fazer escrever robux.ero gente não é não, é, não, é, não é. Peraí, aqui ó 0.0.com então, pô ó aí tipo aí como no vídeo anterior a gente se logou e quem não viu Vai, lá é legal. <risos> então, gente, aqui vocês vão. Aqui, ó. Olha, eu tenho 12 Robux dos vídeos anteriores, mas pra mim poder resgatar, eu tenho que fazer mais uma oferta. Então, mostra pra ela como que é. Como se ele tá pedindo oferta. Vai, clica aí pra ofertar. Ó, tá vendo? 12 Robux. Não mexa aí, senão é? ele vai é. É, Tenta resgatar aí. Ele. ele vai dar. Vai precisar fazer oferta, tá vendo? Mais uma oferta para resgatar. Tá, okay. já abre seu Roblox aí e mostra quanto okay. o que você tem, porque a pessoa, tem gente que não acredita, não sei por quê. Okay. Acho que nós estamos Vê, 13, né? Aqui, ó. Tá bom. 13. Abaixa aí, tá bom aqui. aí. É de Aí. Então vai ali no. bota lá no Roblox zero. 13. Tá Olha. que ó, deixa eu dar até um mapa okay. 5. Que aqui é o momento ó. É avatar Robux <risos> Ai ai Então povo Eu já mostrei que ele tá pedindo um coisa é, Aí você vai nesse oferta da Que é o, aquelas ofertas é. fácil é. Esse é o primeiro esse aí é mesmo aqui, esse Então é pra fazer, aí ele libera de novo e todo uhum. dia eles liberam a mesma missão Mas você não pode fazer a mesma missão no mesmo dia Mas no caso aqui você já pode fazer essa aí mesmo 011 Robux Não dá nenhum robô. Mas é só pra fazer a missão mesmo. Então dá o um play aí. Já já nós, nós voltamos, né? Fala ah, aí também, Júlio, você fala Sim, né? É, claro, né? O vídeo é seu. Por enquanto, gente, vocês o like, se inscrevam no canal, gente. Tá bom. E já voltamos. E já já voltamos. Então povo, voltamos aqui com vocês! Yes. O povo, então aqui acabou, clica, continue. continua continue. Mas só tá aí agora. Ah, não tá abrindo. Então fala aí pessoal que tá não tá fazer Gente, se vocês clicarem e não irem, botão direito. Vou abrir novo aqui. Aí no um celular eu acho. Que... No celular eu adoro não... a é Eu só não sei que tá dando esse erro. Agora, relaxa. Feita noção. Que? Tá não, minha meia tava. Tá na... Tenta resgatar agora. Tava meia meia. Tá. Tava? Eu acho. De aqui. Foi! Viu? Foi. Não tava então assim, um, um, um passo já foi Agora vamos tentar outro código aqui Entra aqui nesse site aqui. Tá, o nome dele É Storm. É. Também vai estar na descrição desse site Gente, então tem uma Uma, uma menina, não sei Linda, que eu ver a foto que era Ai, não sei Aí gente, falaram que Talvez que não tem estoque E ó Clique em ele, é... Start earning, depois coloque seu username do Roblox, gente Gente, não use meu username, que vai ser perca de... Pena. Nunca coloque senha do Roblox em lugar nenhum ah, Nunca pedimos senha e nunca vamos pedir senha senão o pessoal vai roubar seu Robux O que, que é isso? 12 Robux Ah não, isso aí é... É o total de Robux é que vocês já pagaram 100, 100, Claro, eu cento Caramba, eu queria ter tantos robux eles pagaram <risos> 1 milhão e 500 mil e 534 mil robux. Tiro Então tá bom. Essa foi a quantidade que eles pagaram, né? Agora vamos. o meus robux aqui eu dou, vi gente. <risos> é, se tiver. Se eles voltaram o estoque, nós vamos tá. Pegar esses robux. Dentro. Aqui. Esse aqui, ó. Pink Master. Não, não é Master. Mustard Mustard Mustard Mustar. Agora espera, manda, mostra o código aí, Não, pessoal não vê. Este é aqui, peri Aqui ó, este é aqui, peri Esse aqui, povo, é esse aqui. Ó, aqui ó, que lembra uma cráudia. Opa, você é Vamos de novo. Deixa eu botar com é uma câmera linda Pink, certinho, né? Acho. Mostaxe Mostaxe Pink mostaxe Não, peraí, eu acho que ele veio tá O que tu toma? Foi Vê lá, quantos loucos você tem Dá um F5 aí Ah Tá bom que Tá, tem que entrar de novo hum. Olha lá 13 Vamos tentar ver se voltou o estoque? Pessoal, se voltar a estoque, nós vamos postar no no vídeo, tá? Alguma coisa assim, fica aí. Oh, não, tem que. Então... Não tem estoque. Não tem estoque. Ok, não tem estoque. Eles estão vendo lá que parece que tá tendo problema com o Roblox lá e eles estão tentando arrumar. Uhum. Mas logo, já já, eles falaram que já já vão liberar. Não sabe quando, mas vai. Tem queixo novo, mano? Que é isso? Queixo. Então é isso. Quando sair o um outro código... Ah, vamos resgatar do lot né? Ah, verdade, genlote, genlote... Vamos resgatar... Gente... Como que resgatar o Punx eu X na hora? Brincadeira... Olha lá, você tem 128. Nós vamos passar outro código de 25 moedas. Sim, sim. Embaixo, sim. É. Eu sei. Já mostrou sim. o site? Mostrou tudo? Hein? Ai, não, esqueci. Aqui, ó, gente... Hum, bom. Mostra o site aí, gente. Aqui ó, este Este ai, não dá pra dar zoom. É esse aqui. O site meu pai da zoom aqui ó. O gen. Isso tá na descrição também. É quem não souber. É, é vamos lá. É, ela tá com 128 moedas. Mostra ali, a e vamos pegar mais 25 uhum. No código uhum. agora Aqui ó Esse código é pra 500 pessoas Mas já usaram bastante uhum. Mais de 200 pessoas já usaram esse código Quarim FII e... É de... Mostra primeiro o código Gente. Não se tem das 1 e 2, 1 depois Tá aqui Não, ó. pera, dá um tempo Aqui ó Gente, isso daqui ó Fala alguma coisa aí, gente. Iniciar o fólico pra colocar aí, e... Opa! Oh, tá bom, vai. Aqui. Submite. Eu devo ter errado. Vamos ver se ele vai pedir oferta. É, eu errei. Não, ele pediu oferta. Vamos fazer oferta lá, vai. Ai, Ainda aqui. tem duas. Tem a, a das marcas lá. Ah, aqui, okay, né? Ofertas. Ofertas. Ai, Ernie. Perto, Verde. Vai iniciar. Não, Na lá. Escolhe um que não seja vídeo Esse aqui, né? Esse aqui não é vídeo? Duas nomes Esse é vídeo? Acho que não é Aperta aí Tap News Isso não pode ser o mesmo que nós fizemos a agora, sabe? Não, é, tem que ser essas duas que é rápido a vídeo tem que ser esses daí. Os outros, se vocês quiser fazer o outro aí se tiver tempo Nós como estamos fazendo vídeo aí, 5 do 10, vamos lá, peça é aí Desce, desce desce desce desce Isso, fica aí esperar aqui Vamos fazer de novo uhum. como eu falei deve, deve ter no mínimo uns 200 usuários para pegar esse código aí então quanto mais gente vou mandar esse código rápido para mais gente pegar vai falando aí como é que vai fazer né? Tem gente... Desce dez, tudo, de depois espera. Esse continua no depois. Clica E tem que nesse. chegar até quanto ali? 10. Mostra lá. Não Ó, 3 de 10. De Mostrou dez, lá em cima? Uh -huh. Não. Mostrei. E aí, por enquanto deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para os seus amigos. Yeah! E meu pai tá dançando lá! Tem, tem que colocar a câmera depois, né? Ligar a câmera. Pra nós colocar. De novo. Quem é esse aqui, Julião? Hum, é. Qual o nome dele? Não. Ele ganhou a eleição ou não? Hum, praticamente sim. Fizeram o que? Roubaram? 5 5 de 10 vamos só mexer Eita, Zoré Esse aí usou muita máscara, hein? Olha Puxou a orelha pra frente não, não isso, não isso, não isso, não tá Aquela máscara de orilha, o, orelha Orelha Orelha Orelha Ó, oh, 6 de 10, hein? Tá chegando Os bilados da vida aí Né? Não é isso? Não é o que? Binado. Binado é os. Pessoal lá de. Terrorista. Ah. dá ah, já foi logo aí. Apesar que nem pode falar isso aí, né? Senão o YouTube vai derrubar nós. Mas vamos dizer verdade. Ô, que tal você cortar tudo isso aqui? Tá? Até a primeira. Tipo, da primeira então, vez que eu, eu falei, corto. continue. tu corta. Botão direito. Ixi, não foi mais. É alguma coisa que tem um navegador que tá bichando Tem a mesma tela O do Rai BX foi? Qual que foi? Já fez a omissão, né? E do gestão? Nossa, 7 do 10 Uhum. Hum? Pescoçudo? Nossa. Pai, ah, no balé a gente tem que ficar assim, ó. Ah, é. A... Eu é. gostei de balé. Ah, eu não sei o que acontece com.. Okay, o devo... Deve ser o PC dela, tem que dar uma olhada. Com esse comas aqui, depois da atualização ele tá meio doido. Tem coisa que você escreveu que não vai. Aí você atualiza que ele vai continuar lá na mesma tela. Tá vendo? 7 do 10. Tá chegando lá. Não tem a pressa, não, pessoal. Né? Não tem pressa, não, porque. Aí, 8 do 10. Porque. Nossa, cabelo foi. Comenta aí também, não, né? Comenta. É. Não a pressa, dá pra falar. Então fala. fala. Não aperta nada, não. Vamos ver se na... ele vai ver. Aí, vai, vai ver. 9! Chegou! Chegou! Mais um! Olha o Puma! Puma! Muito bem! Vai do Palmeiras! Puma! Ah. Puma! Oh. Que tal? Continuou aí! Já foi 10! Calma! Essa última aí demora um pouquinho! Uma vez, agora resgato pode. Oi, oi, oi, não, não, não, não, não, não, não, Quali qual não brilho? Quale... Aqui, qual não brilho? Quale... aqui eu... quantas moeda moedas, moedas pode ser convertidas robux não tem uma tem uma agora nós vamos resgatar mostra pro pessoal tem que clicar ali tá. primeiro tá tem que vir aqui ó story robux e tem que ser 25 aqui ó tem que clicar no grupo aqui clicar no grupo para poder entrar no grupo para poder nem poder comprar... sempre vai ser esse grupo uhum. Mas você Vou... vai ter que aqui, clicar nesse ó. botão roxo Gente, aqui. como eu tenho os aqui o dá Ah, não como... dá né? Dá pra me resgatar, resgatar aqui 10 robux E dá pra me resgatar 5 Não, pode fazer 10 Se tivesse 250, se esperasse mais pode Mas vamos pegar isso aí Vamos, raiva e... Uniforme Não vai errar não Vai pra outra pessoa Tá, tá certinho. Então vai, ele vai pedir fazer outra oferta. Aí nós vamos fazer outra oferta ah, de marca. Mas por que você não avisa, né? Você sabe das coisas, não avisa, é né? É. Hum, não tá aparecendo. Eu nem quero que eu apareça, porque ele eu vai. quero pegar o do Bonnie. O bunny. do Bonnie. Tá, pega um lá então, vai que você quer, vai. É, peraí, peraí, peraí. É lá no Odin, né? É a Jane. Não, Odin, nem que eu coloquei. Ah, tá. Que a gente já sabe. Eu não sei, não. Eu lembro. Eu não lembro. Ou então, a gente só abre nosso vídeo. É, abre o vídeo lá de Fizz. De, de então, mostra pro pessoal. Gente, então, aqui, ó, quem não sabe, eu fiz. Bem, Você vai ali, ó. E aqui, ó. Põe o nome dele. Botão direito. Pesquisar. Aí, tá vendo? Vai ter as respostas. Aí vai ter as respostas aqui. Aí você ah. tem que olhar no vídeo. Sim. Continue aí. Dá pausa no vídeo, senão. Joguei. Ah, tá no... Ninguém sabe nada, né? Vai dar Então, assim, numa janela tá o vídeo mostrando onde tá o coelho. Ah, Ó, tá. isso aí tá Eu bem sei. fácil. No aí. final vai é ficar difícil que ele vai ficar invisível É, vai. Esse aí era receita o... tá fácil. Ah, esse primeiro é tudo fácil, B. É gente, vocês olham o final, né? Pra ver a raiva que passei. Pronto. d. Ele vai ficando invisível. vai ficando mais difícil. A gente vai precisar do.. Olha. C Apareceu aparecer o zoinho dele. E a zoeira? Então.. Acho, aqui. Onde? Ah. B. É, tá vendo? Que ele tá, tá bem invisível? Cuidado que não pode errar. Se errar, volta tudo de novo. Calma, ah, pai. Eu sou profissional. É, então. Isso aí. Hum, tá vendo uma cara de uma mulher, né? C. Se vocês quiserem fazer isso aí, continuando no nosso vídeo, fazendo, é a mesma resposta. É. Não precisa olhar no vídeo. Ai, tava aqui na bunda. Na coisa cara, No bumbum. No rabinho. Eu tô com ele. Eu tem um rabinho bem fofinho. Bem <risos> tranquilo. Aqui, ó. ó. Lá em cima. É o b. Então, aí, ó. Tá, já estamos deixando pronto para vocês. Não vou nem cortar essa parte. Eita, esse aí já tá mais chato. Olha aqui. Hum, em cima do bolo ó, <risos> A ó. Cabecinha dele. <risos> são, é, parece o Nick. Nossa, gente, o Nick é, é o cabeça dele. O meu cachorro, o cabeça dele. Também da minha parte. Não é esse coelho, não, hein? Aqui, ó. Ah, é, Ele tá em cima do, do coelho do coelho do coelho do coelho. É, tem dois coelhos. Hum. É que você pensa que é o um coelho lá e não é. Coelho aqui, ó. Olha a cabecinha dele aqui, ó. Um B uh, é difícil. É que tá aí o Jujuba aqui, ó. Aqui. Ele tá dentro do caminhão, né? Do busão. B. Eu sei, eu que mostrei ali, né? Eu uhum. sei. Você que está fazendo Papai jejuba Eita, isso aí eu não sei Aqui Onde? É? Uhum Certeza? Vem lá, vamos bater o... Eu sei Se sim. você tiver em dúvida alguma coisa assim Apesar é que ainda já está mostrando, né? É, já passou? Mas aí foi depois desse, foi isso. Falei? É lá mesmo? É. Juba tá certo. Era o A mesmo? Era o B, não era Juba? Não. Era o A. Ah, é. Tá certo. É, é susto. Aqui. É. E? É. É o que dá pra ver. Ai, que bonitinho! É Não é. Né? Esse aí eu não sei o... Mas vai lá, vai lá, vai lá no vídeo, olha lá no vídeo. Aqui! Onde? Ah, é, tá bem na calça do, do tiozinho <risos> No bolso No bolso do tio Eita, pelga Aqui, ó Aqui Next to... Aqui Isso, Isso. Sabia. E aí, papai, juro, na... Tá ali de quarta, na porta pra ninguém fazer barulhinho. Ai, ai. linha Butterfly. Eita. Esse daqui precisa de ajuda, pai. Olha. É difícil. Olha. Eu dei uma saída, mas já voltei. Olha. E aí, como tá indo? Aí tá com ele. Ele tá aqui, ó. <risos> Mostra aí pessoal onde tá, tá no B. O ovinho, bonitinho, tá fácil. Esse é o B. Não, pai, pra ele olhar, né? Class... Class... Uh... Só parece só o zoinho dele. Zoinho. Aí, olha o que você. Olha que eu tive que enfrentar. Não, tá bom, vai. Depois você me. Sem bota. você. Tá bom. Vixe, vai. Volta lá no. Aqui. É aí mesmo. C Isso aí Pai, vê se não esquece da tá? letras, que você me confunde Que letra? Letra. Ah, tá Isso aí eu não sei não Vê lá no, no vídeo Eu vou achar seu quê? Não, vai, vai, Júlia, no vídeo Tanto que tá muito extenso É um cheio de foguete, aí Que? Tá no B, vai, vai, vai Olha No B Você tá no A? Não ah. Cadê? não é e por que ele marcou o A? Sim. tem aí alguma coisa? Não tô vendo não. Aqui ó, uma zoinha. Tem? Tá vendo? Assim parece que não tem nada, mas assim de frente, dá pra ver. Ah então tá bom. É porque ele marcou o B lá. Então ó, o dele tá errado, vê lá. Olha lá, Sim. ele marcou B, tá vendo? Não era. Ele anotou no A e marcou no B, então o dele tá certo. Então.. Gente, eu às vezes confunde. Já que você viu lá. Ei, um caneta. Esse aí tá difícil. Aperta aí. Oxi! Ah, Júlia, não grita não, meu. Olha! Vai! Não grita só, eu tenho que ficar cortando. Uh. Achei. Tá bom, vai, vai. Eu não sei isso aí. Peraí, tá acabando. Tá acabando? Olha lá, tá acabando. Olha é lá no vídeo. Olha ele ali. Tá no ar. Cadê? É aqui ou não? Não. Vê lá, vê lá, vê lá, vela, lá no vídeo. Eu acho que é no ar, mas é da casinha. Não, é da casinha. Oxi! Em cima do chapéu, nossa, nada a ver eu falei no ar, é é a sujeira do monitor eu achando que era o... tava dentro de um trompete aqui é, esse aí você lembra né? trompete trompete é trompete mesmo isso não sei Nem <risos> negócio de soprar ai tava em algum carrinho aqui tava embaixo do carrinho aqui né? Não acho que... Então vai lá, vai lá, vai lá, vai lá no vídeo. O coelhinho doido tá lá no high Ground. O aí, embaixo. doido. O que é que coelho? Vai, Júlia. O coelho. Ele tá aqui, ó. Oxi. Vai, Tá vendo? Não dá nem pra ver. A pessoa ficar aí olhando aí sem essa ajuda. Eu pensei, eu pensei que era Vai ficar o dia inteiro. Pensei, vai lá no vídeo. Ah, filho, vai. o que eu queria achar? Não, não vai achar, não, senão ficar muito extenso o vídeo. Dei, vai direto. É o coelhinha no... do menino. Vai. Você não confia Não, vai ficar muito extenso o vídeo. E. O que mais? Ah, vai lá, que eu não lembro. Mas tava dentro de do livro, senão me fala. Aí. Não, tava no chão! No chão, mano. que deitar, Jujubá. Vai, vai, Nerex Eita, vai lá, vai lá, vai lá, não vou procurando não tem dói pra isso não, Não há. Aí Vem na perto da Lua Eu tô falando nada, né? Então fala é bem de uma bolinha. Ah, eu tô falando, de eu no canal, se vídeo, vai Tá no B? Tá no B. Bem aqui, eu no B. Vai, aperta o B aí pra nós de logo. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para os seus amigos. Yeah! Ó, oh, 100%. Viu, viu? Eu não errei nada. Eu não errei nada. E ah, deu. 100% aqui, ó. Agora que, o prêmio tem que ir pra nós lá, né? Pra nossa conta, né? Vamos lá Vai, vai lá ver se é aqui, né? É, dá um refresh aí, vê se a gente Só aqui tem Robux Ah, agora mudou, né? Uhum Vamos lá. Vamos resgatar agora a pessoa ó, nossa pessoal aí Como que é? Storing Aqui a gente story Robux e... Vem tá no grupo, para quem não entrou É verdade Mas você já entrou, você não precisa Deixa eu ver aqui, ah, tá, gente Aí Equipe. aqui você coloca o seu usuário Tem que colocar perfeitamente Gente eu quem, acho que Quem aqui... entrou com o um e-mail Quem entrou com o um e-mail do Google Tem que colocar o usuário Se você entrou com o seu usuário do Roblox ele Já vai vir o seu usuário do Roblox Aí você sabe, Esse site dá para doar roblox Dá para doar roblox? Eu não vou fazer missão Para você doar Ah, eu fui, eu fui né? que... Vê quantas moedas você ficou eu... Pai, Tem como eu gastar isso? tem mais 5 robôs para conta da Juju. Quantos moedas você tem? O que? 15, 13. Dá para pegar um? Pega um. Pega mais um. Depois desse vídeo, eu. Olha lá, ó, sobrou 3. Mostra aqui, ó, sobrou 3. Sobrou 3. Quantos robôs que você tá agora? Eu não faço. Menino. Eu, tenho, eu tenho 25 da vida da... Aí. Não, você tinha 25, né? Não, eu tenho 25. Ó, saí do grupo pra não ficar muito cheio. Grupo, né? Tem que e de também que eu perdi o Robux por causa de um grupo. Nunca esqueci desse dia, eu perdi é. 300 e pouco. Eu vou dar um 5 aí pra mostrar pro pessoal. Ó, <risos> ah, 41, hein? E. <risos> Vamos ver outro aí no site. Tem mais Robux pra mim? Vamos ver, né? Não. Gente, depois desse vídeo todo mundo vai ficar a 37 minutos então não, não tem mais então é isso aí eu o resgate mais da noite tem mais vídeo aí é mas então pessoal foi esse o vídeo espero que tenham gostado gente beijos bananaica olha e papai jujuba tchau tchau isso aí, irmão. Se inscreva no meu canal deixa o like e o que Seu canal, né? O seu é de morar borde. É. Então dá tchau aí pessoal. Gente, me segue no Roblox, entra no meu grupo do Roblox, beijo no bonito virtuais, dança, falou! Brincadeira gente! Gente, me segue no Roblox, gente. Entra no meu grupo do Roblox, gente, beijo no Tutuais virtual Virtuais Dança, falou!